na quarta aula a gente dá continuidade ao que vinha falando da termodinâmica. Vamos uh, falar de um tópico que, que no momento vocês vão ter que aceitar até que a gente tenha condições de, de realizar a prova do, dos teoremas que a gente está colocando aqui. Né? É o teorema da equipartição de energia. é um teorema muito importante que a gente vai usar bastante ao longo das discussões que seguem mas que a gente como eu falei a gente ainda não pode provar ele vocês vão ter que aceitar e depois como um ato de fé e depois a posteriori a gente tenta provar bom o que o teorema da equipartição de energia diz é que a energia interna de um sistema é proporcional a um meio de Kt para cada grau de liberdade do sistema vamos tentar entender o que significa né? na energia de um sistema a gente tem os termos quadráticos em termos da posição ou velocidade Quer dizer, por exemplo, usando coordenadas cartesianas a gente tem energia cinética translacional, a gente também poderia ter a energia vibracional. translação, rotação e poderia ter ainda vibração. Imaginando que que existe uma constante elástica, né, que reage à separação entre duas moléculas, por exemplo, elas poderiam vibrar. E assim por diante. Né? Então, a molécula como um todo, vou, vou desenhar uma molécula diatômica, Ela pode sofrer translação, que é simplesmente de se, se deslocar como um todo. Ela também pode sofrer rotação em torno de cada um dos eixos. Né? E ela também poderia sofrer vibração. Cada uma das moléculas se aproxima e se afasta de acordo com uma, com uma força restauradora que faz com que ela vibre. Bom, o que o teorema diz é que a energia média... Cada grau de liberdade é um meio de kT, numa dada energia, numa dada temperatura, né? Então, um sistema, Eu já vou explicar como a gente pensa nos graus de liberdade, né? Um sistema com F graus de liberdade, e N moléculas, tem energia. N F meio de Kt. Bom, por exemplo, se eu tenho um gás monatômico, um gás é, constituído de moléculas monatômicas, né? Quer dizer, só tem um átomo. O que, que ele pode fazer? Ele só pode sofrer translação. Estou desenhando aqui esquematicamente as três direções. Certo? Ele não pode sofrer rotação, porque como ele tem simetria esférica, pensa como tu poderia transferir energia para ele de maneira que ele, que ele fosse iniciar uma rotação. Não é possível. Né? Então, tudo que, toda energia transferida para ele vai produzir simplesmente translação. Então, ele tem três graus de liberdade. Então, essa molécula teria... 3 meios de Kt de energia a uma dada temperatura, em média, certo? Claro que sempre vai existir moléculas com mais energia, com menos energia, mas em média todas têm essa energia. Um gás diatômico. Tá, vou representar como se duas moléculas ligadas rigidamente. Né? Ele pode sofrer translação nos três eixos, X, Y, Z e rotação em termos de dois eixos, certo? Em torno do eixo que está saindo da página e em torno desse eixo aqui. Ele não consegue sofrer rotação em torno do eixo de simetria, desse eixo de simetria, porque da mesma forma tu não consegue transferir energia para essas moléculas de maneira que elas iniciem rotação nesse sentido. Então ele tem 5 graus de liberdade. E assim por diante, né? Um gás, um gás poliatômico em geral vai ter 6 graus de liberdade. A gente aqui está desconsiderando vibração, porque em geral as, as energias associadas com vibração são de mais alta ordem que essas de translação ou rotação, né? Mas se a gente fosse considerar todas as energias, ainda teria a possibilidade de vibração, né? Se a molécula, se o, se a molécula tem vários átomos, ela pode sofrer várias uh, vários modos de vibração, né? Nesse sentido, nesse sentido, nesse... Essa... Essas duas para um lado, essa para o outro... E, e todas as combinações possíveis. Né? Tem outra, outra implicação desse teorema... Que ele está dizendo que se cada grau de liberdade... Tem essa temperatura média... Significa que a temperatura... Significa que a energia... Desculpa. Eu falei temperatura e energia. Significa que quando eu forneço energia para um sistema... A energia se divide de na média de maneira igual em todos os graus de liberdade, ou seja, um pouco dessa energia vai para a translação, um pouco dessa energia vai para a rotação, de maneira, em média, equilibrada, de forma que cada um desses graus vai ficar com essa quantidade de energia. Se eu tenho N moléculas, cada um dos graus multiplicado por N. Tá? Então isso é muito importante porque aqui, agora, a gente tem uma maneira de calcular a energia interna de um sistema simples, né? Ou seja, sabendo a temperatura, imediatamente eu sei a quantidade de, de energia interna. Bom, então agora a gente já tem condições de falar na primeira lei, da termodinâmica. Né? Vamos, vamos falar um pouco de energia, calor e trabalho. Então aqui é, fica mais ou menos claro o que, que a gente entende, ou o que, que significa a energia interna de um sistema. É basicamente a temperatura que, por sua vez, é o, o movimento médio das moléculas, né? A energia cinética média. A gente é, rigorosamente falando, quando a gente é, a gente deveria englobar na energia também energia potencial, né? A gente deveria colocar potencial mais cinética, certo? Mas como a gente considerou desde o começo em que essas moléculas só interagiam através das colisões. Então, essa energia potencial é muito menor que a energia cinética. E por isso, na maioria dos casos, a gente não considera essa energia potencial. Principalmente no caso dos gases. No caso dos sólidos, em que as partículas estão todas ligadas, a situação vai ser diferente. E nesse caso, a gente teria que incluir um termo de energia potencial para a maioria dos sólidos. Mas como a gente está conversando, Discutindo aqui Essa energia potencial é desprezível Em comparação com a energia cinética E a energia cinética É função da temperatura Então aqui a gente tem uma relação Direta né, Entre a energia, a energia Interna do sistema E a temperatura Uma medida da energia interna média É a temperatura né? Então as coisas são, são Diretamente relacionadas Nesses sistemas Simples, relativamente simples que a gente está conversando Bom, como que eu consigo modificar a energia interna de um sistema? De duas formas, através de calor e trabalho O que é calor do ponto de vista da termodinâmica? É a energia que flui devido à diferença de temperatura. Depois a gente vai tentar fazer uma discussão mais microscópica do calor. Né? Então essa é uma energia térmica no sentido de que dois corpos têm temperatura diferente, quer dizer, o estado térmico deles é diferente Esse tem temperatura 2, esse tem temperatura 1. Um, e eu vejo espontaneamente fluindo energia de um para o outro. De maneira que esse vai aumentando a sua energia interna, que eu estou medindo através da temperatura, até que fique comparável a energia interna ou a temperatura, a média da energia interna, a né, temperatura desse. E eles chegam ao equilíbrio térmico. Certo? O trabalho é quando a, tem fluxo de energia, é, é, é a energia transferida para o sistema mecanicamente. Eu vou colocar um asterisco aqui. A gente está falando do ponto de vista da termodinâmica clássica. Né? Depois a gente vai adicionar outros tipos de energia. Por exemplo, energia elétrica, como trabalho. Né? Ou química. Ou mesmo nuclear, e assim por diante. Mas no momento, para a gente conseguir diferenciar claramente o trabalho do calor, é mais simples a gente pensar só em transferência de energia mecânica porque a nossa definição original do trabalho né é condizente com isso né a gente está pensando do ponto de vista mecânico vai ficar mais mais simples de entender então a gente consegue pode escrever o seguinte olha a maneira de eu mudar a energia interna do sistema é ou transferindo calor para o sistema ou realizando o trabalho sobre ele. E a isso se chama a primeira lei da termodinâmica. Nota que essa primeira lei da termodinâmica é simplesmente uma reexpressão da conservação de energia. A diferença aqui é que a gente está é, discernindo qual é a energia que está sendo transferida através de meios mecânicos, ou seja, mudança na forma do sistema, no volume do sistema, e daquela, trans, da, e daquela energia que está sendo transferida por causa de diferença de temperatura. Tá? Uma, uma ressalva sobre a notação. Olha, o correto seria o correto ou seria mais uh, exato em, em certo sentido se a gente escrevesse assim, ó. porque a gente está pensando em variações infinitesimais. Principalmente quando depois a gente for pensar na variação de um parâmetro com relação ao outro. Mas nota, o calor já é uma variação. Ele já é um fluxo de energia. Então isso aqui seria variação da variação. Ou seja, a gente não fala em variação de calor, nem em variação de trabalho. Então isso não é uma diferencial exata. Muitos autores então colocam um traço na diferencial. Só para identificar que isso é uma parcela muito pequena, infinitesimal, mas que não é uma diferencial, certo? Então essa notação tem vantagens e desvantagens, o que é importante é que a gente entenda que isso não é uma diferencial. Por que, que não é uma diferencial? Pensa, vamos tentar pensar que o calor não é uma função de estado. Eu não posso dizer... tal sistema tem certa quantidade de calor. Não existe essa afirmação, não faz sentido. Eu posso dizer, para tal sistema foi transferido certa quantidade de calor. Em contrapartida, eu posso dizer, tal sistema tem determinada energia interna, tal sistema tem determinada temperatura e assim por diante. São variáveis de estado. Essas não são variáveis de estado. Eu também não, tenho, não posso dizer, tal sistema tem quantidade de trabalho da mesma forma eu posso dizer para esse sistema foi extraído determinada quantidade de trabalho então olhando o estado do sistema num dado instante eu não consigo dizer o, o calor eu não consigo atribuir um valor de calor a esse sistema e por isso essa não é uma variável de estado a mesma coisa acontece com o trabalho então também seria correto a gente escrever, ou talvez fosse mais correto, a gente escrever assim. E alguns autores ainda fazem assim. O que eu também acho confuso porque pressupõe uma variação do calor, mas o calor já é uma variação de energia. Então, é, só para ficar claro aqui, tá essas particularidades da notação de calor e trabalho na termodinâmica vou desenhar esquematicamente né então tá aqui o meu sistema aqui essas paredes espessas são adiabáticas não permite a passagem de calor. Essa parede fina é diatérmica e essa parede aqui é móvel. Então, por essa parede pode entrar calor no sistema. Por essa parede, se ela se move, pode entrar trabalho. E isso vai modificar a quantidade de energia interna do sistema. Então é importante a gente fazer essa diferenciação para poder entender como é, estimar as transformações que acontecem no sistema se a gente transfere calor ao trabalho para ele é importante a gente eh, pensar que um sistema completamente isolado não é de muito interesse para gente porque se ele está completamente isolado se nenhuma das paredes é móvel se elas são adiabáticas se elas não permitem, não são permeáveis à entrada ou saída de partículas, esse sistema vai ficar no estado que ele está, caracterizado pelas suas variáveis termodinâmicas, indefinidamente. Então, ele vai ficar nesse estado fixo, sem mudar nunca. O sistema se torna interessante do ponto de vista termodinâmica quando eu, eu abro uma das barreiras ou para a entrada de calor ou para a entrada de trabalho vou colocar de maneira é, ilustrativa assim né entrada ou saída de trabalho, entrada ou saída de calor porque daí eu posso pensar como se modificam cada uma das variáveis do sistema possivelmente mantendo algumas fixas quando eu produzo trabalho sobre o sistema eu transfiro calor ou, ou assim por diante Historicamente também, calor e trabalho eram coisas distintas, bastante distintas. O calor era, a ideia do calor era desenvolvida num contexto, a ideia do trabalho no outro contexto. O, o, o trabalho vinha da mecânica, né? o calor vinha das máquinas térmicas. Existia uma série de teorias para explicar Máquinas mecânicas, máquinas térmicas. Uma série de teorias para explicar o calor, o que era o calor, como o calor fluía de um corpo para o outro, como um corpo absorvia calor, inclusive através de um fluido chamado calorífico, que mais tarde se provou ser inexistente. Quem realmente integrou as duas coisas numa só foi duas pessoas, principalmente o Joule, mas também o Maier, né? Que, era, que era um médico e estudava a produção ou tentava entender a produção de energia no corpo humano mas o Jaule principalmente que realizou alguns experimentos o principal deles vocês já devem ter ouvido falar em que ele fazia desenhar rapidamente fazia um peso mover certas pás dentro de um fluido então, vou desenhar aqui, né? Colocou um termômetro dentro de um fluido, fazia esse peso sob a ação da gravidade mover essas pás dentro do fluido e daí meticulosamente tentava medir a diferença de temperatura. Então, fez uma associação entre trabalho realizado pelo movimento do, do peso e o calor que surgia aqui dentro do fluido. E daí estabeleceu a relação entre calor, que era medido em caloria, e trabalho, que nas unidades de hoje em dia seria joule. Né? Ele usava é, unidades térmicas britânicas na época. Né? Mas então estabeleceu a relação que uma caloria é 4,186 joules. Na verdade, a gente às vezes interpreta isso como simplesmente uma mudança de unidade. Mas não, foi muito mais que isso. Na verdade, ele integrou duas coisas que até então eram distintas, que era as, as variáveis térmicas as variáveis mecânicas. A de energia. Que existia uma coisa nos objetos, né? usando a, a linguagem da época, que se chamava de vis viva, que é o que a gente entende como energia cinética hoje em dia, que simplesmente se transferia de um, de um corpo ao outro, mas que, se mantinha, que a sua soma se mantinha sempre constante. Né? Então, essas ideias todas levaram ao que a gente entende como a primeira lei da termodinâmica, que é simplesmente a conservação de energia e já explicitando aqui a energia interna do corpo, a energia térmica, a energia que é o calor, a transferência de energia térmica, que é o calor, e a transferência de energia mecânica, que é o trabalho. Então isso é, esclareceu o, algumas ideias que, que tinham várias lacunas desde o fim do século XVII, depois do século XVIII, e é, essas ideias ficaram bem... Definidas no, no meio do século XIX né, E que levou ao desenvolvimento Então muito importante da, da termodinâmica Até o que a gente conhece hoje em dia Bom E o trabalho? Vamos falar um pouco especificamente do trabalho Depois a gente fala especificamente do calor E das quantidades relacionadas né. A gente tinha lá na mecânica, né? originalmente que o trabalho um deslocamento R, né? Então vamos tentar transpor essa ideia para a termodinâmica. Imagina que eu tenho de novo um recipiente tá? em que uma parede é móvel e que então eu aplico uma força E essa parede vai sofrer um deslocamento DX Que vai produzir um, um, Uma diferença no volume DV Do recipiente Essa parede tem uma área A né? e Então Se eu considero Se eu estou pensando Então Aqui no trabalho como fdx pensando agora que eles são paralelos eu estou considerando que o dx aumenta nesse sentido então quando o dx é positivo dv é negativo então se dx é positivo dv é negativo quando o dx aumenta o volume do recipiente diminui eu estou fazendo isso só para ficar coerente com o que a gente vai definir pro para o sinal o sentido do trabalho do calor. Né? Então, é... f dx nota que o volume dv é ADX. Ou com o sinal de menos, justamente para embutir essa ideia que a gente está falando aqui em cima. Que o sinal do dv é contrário a dx. Então eu poderia dizer que o dx é menos dV sobre A e aqui o A é a pressão. Então o trabalho é menos a pressão vezes dV. Isso está isso tá coerente com a ideia que a gente, com a definição de trabalho que a gente vai usar aqui. Se o sistema está se expandindo, se ele está crescendo, ele está realizando trabalho sobre a vizinhança. Se ele está crescendo, ele está realizando trabalho sobre a vizinhança. Então, ele está perdendo energia interna. Por outro lado, se o sistema está se contraindo, ele está sendo comprimido pela vizinhança. Então a vizinhança está acrescentando energia ao sistema e o trabalho é positivo. Alguns autores fazem a definição ao contrário, porque eles estão... Por exemplo, quando a gente vai estudar máquinas térmicas, te interessa mais quanto de energia o sistema está te fornecendo. Mas aqui, como a nossa preocupação é o estado do sistema, se a energia sai do sistema, a gente considera Negativo Se a energia entra para o sistema A gente considera positivo Então talvez algum, em alguns livros Vocês vão ver que o sinal aqui muda É por causa da definição que o autor faz Para o sentido de entrada e saída do trabalho E, e eventualmente mesmo do calor Então a gente tem a gente pode escrever assim né que o trabalho de um estado ao outro o sistema vai de um estado inicial a um estado final e eu poderia escrever que o trabalho então é menos a integral da pressão entre esses estados na medida que a, que o volume vai mudando a pressão também vai mudando então eu tenho que colocar isso aqui dentro bom mas olha só, se vamos pensar num, num diagrama de pressão e volume, que a gente vai usar muito. O meu volume inicial, o meu volume final. A minha pressão inicial, a minha pressão final. é Então, o sistema saiu desse estado e chegou nesse estado. Mas para que seja possível eu, eu representar a minha, a mi, o meu processo através dessa equação integral, é necessário que existam infinitos estados entre um e outro. Por quê? Porque se o sistema sair abruptamente daqui e aparecer aqui, ele não vai estar tá em equilíbrio entre VI e VF. E se ele não está em equilíbrio, eu não posso definir a pressão. E se eu não posso definir a pressão, eu não posso fazer essa soma infinitesimal. Então, eu, preci eu, preciso, ou, ou eu preciso garantir que o sistema vá de I até J através de um processo que a gente chama de processos, ou processo, né? Quase... Estático que são que é um processo contínuo de mudanças infinitesimais de modo que o sistema. esteja em equilíbrio em todas as etapas. E se não existe atrito, considerando que não existe atrito, esse é também um processo reversível. Como assim? Vamos tentar imaginar um exemplo. Eu tenho um recipiente de paredes adiabáticas. Certo? Um êmbolo fechando perfeitamente, mas sem atrito. E aqui dentro um gás. E eu vou muito lentamente acrescentando pequenos pezinhos aqui. Vai aumentando a força. O sistema vai se comprimindo até chegar num estado. E depois eu faço isso muito lentamente. Eu considero, vou colocando grãos de areia aqui. Quer dizer, pesos infinitesimais, massas infinitesimais. O sistema vai sendo comprimido até chegar aqui. Depois eu faço o processo inverso. Digamos que não tenha atrito. Vou retirando cada um desses grãozinhos. O sistema vai voltando para o estado que ele estava. Em todos os pontos, em todos os instantes do meu processo, o sistema estava em equilíbrio, porque as mudanças foram muito é, suaves. Né? Então, eu, eu posso definir infinitos pontos entre um, um estado inicial e um estado final. Então, isso me garante que existe essa trajetória e que eu possa, então, calcular ou que essa integral aqui faça sentido físico. Se, eu tô, se essa integral existe, bom, o que, que é a integral de PV? É simplesmente a área embaixo da curva. Certo? Mas isso tudo só faz sentido se eu consigo conceber um processo quase estático em que sempre exista equilíbrio nas diversas etapas porque para que eu possa definir para que eu botar um asterisco para que eu possa definir as variáveis de estado se não todo esse formalismo o que representa fisicamente todo esse formalismo deixa de fazer sentido. Certo? Bom. Então vamos discutir um pouco o gás ideal. Ou a compressão, né? De um gás ideal. Bom, eu tenho a definição de trabalho, vou chamar V1, V2 ou VI, VF, a definição de trabalho. Como eu tenho a definição de gás ideal, eu posso escrever o P. Vou colocar a anotação de VIVF, eu acho que fica mais claro, né? Então, Então, se um gás ideal vai de um, de um volume inicial para um volume final, o trabalho realizado é esse. Né? Eu estou imaginando que isso acontece a uma dada temperatura. Bom, isso tá, é coerente com o que a gente estava discutindo sobre o, o, o sinal do trabalho. Bom, se Vf é maior que Vi, Vi sobre Vf é menor que 1. Logo, ln de Vi sobre Vf é menor que 0. Ou seja, o trabalho é menor que 0. E ao contrário, evidentemente, né? se Vf é menor que Vi, Vi sobre Vf é maior que 1 ln de VI sobre VF é maior que zero, o trabalho maior que zero. Então, é condizente com o que a gente vinha discutindo. Bom, agora pensando numa compressão isotérmica. Que acontece com o trabalho com o calor. Isotérmica, temperatura constante. Temperatura constante significa energia interna constante. Lembram que energia interna é F sobre 2NKT se a energia interna é com temperatura constante a energia interna constante se a energia interna é constante variação de energia interna é zero então primeira lei da termodinâmica que mais w é zero que tem que ser menos w a gente acabou de calcular o w para um processo isotérmico né então isso é menos t LN VI sobre VF. Na prática o que, que isso está me dizendo? Eu tenho um sistema, certo? Eu, eu não vou desenhar aqui as paredes e tal, eu estou só considerando as mudanças. Vou fazer meu sistema preto, estou considerando só as mudanças nele. Eu estou transferindo o trabalho para esse sistema. E eu estou exigindo que o sistema mantenha a temperatura constante. Se eu estou transferindo o trabalho para esse sistema, estou comprimindo ele, certo? Estou empurrando uma das paredes, alguma coisa assim. Se eu estou comprimindo esse sistema e eu exijo que a temperatura permaneça constante, tem que sair calor. Na mesma taxa em que o trabalho está entrando. Ou seja, para que a temperatura não, não suba, a, na medida que eu estou comprimindo o sistema, eu tenho que estar tá tirando calor. Para que ΔU, vou fazer de outra cor. Seja zero. Certo? Então isso vai garantir que a temperatura seja constante, se a, na mesma taxa que eu, que eu coloco o trabalho eu tiro o calor. Ou poderia ser o contrário, eu, na medida que eu estou colocando calor, eu estou tirando o trabalho, ou seja, o sistema está expandindo. Se eu faço isso nessa taxa, né, dadas as mudanças que eu, que eu imagino no volume, o sistema vai permanecer com temperatura constante. Porque eu estou equilibrando a entrada de calor com a saída de trabalho, ou vice-versa. Bom, então... Uma mudança... A gente vai tentar sempre representar esses, esses processos num diagrama BV, né? Que tipo de relação existe entre P e V? Vamos tentar pensar... Vou, vou escrever aqui que é melhor. Como o P varia com, com V, dessa forma. Então, o, o processo se dá ao longo dessa linha, que é proporcional a 1 sobre V. Certo? E T é uma constante. né? Eu supus que é uma, um processo isotérmico. Então, o sistema inicialmente está aqui. Termina aqui e a pressão inicialmente está aqui, termina aqui. E isso é chamado uma isoterma. Na medida que o volume aumenta, a pressão diminui. Né? Nessa, nessa taxa para que a temperatura continue constante, sabe? E numa compressão adiabática? Compressão ou expansão, né? A gente fala assim de maneira geral. Adiabática significa que não tem transferência de calor. Então, da mesma forma que antes, como U, F sobre 2 NKT, a variação de U F sobre 2 NK DT. Ainda, como DU que é W é menos P dV a gente tem que F sobre 2 NK dT é igual a menos P dV e ainda como P NK T sobre V a gente acaba tendo passa para cá, f sobre 2, dt sobre t é igual menos dv sobre v, em que eu posso integrar Eu tenho o estado inicial, que tem certa temperatura e certo volume. Eu tenho o estado final, que tem certa temperatura e certo volume. Então, eu acabo com F sobre 2, Ln, Tf sobre Ti, é igual a Ln, como tem esse menos, fica aqui Vi sobre Vf. Eu posso escrever, usar a propriedade dos logaritmos, né? E agora aplicar exponencial a toda essa equação. Então, some os logaritmos. e eu finalmente posso escrever. Ou seja, que não se num, num determinado estado inicial, né? que evoluiu para um certo estado final. Eu não especifiquei nenhuma particularidade desse estado inicial e final, então isso aqui tem que valer sempre, ou seja, V vezes T F sobre 2 é igual a constante no processo adiabático. Vamos tentar de novo representar isso num diagrama PV. Aqui tem uma isoterma. Aqui tem outra isoterma. Né? Em geral, quantos graus de liberdade? Pelo menos três, né? Então, isso aqui é um meio. Então, esse expoente, o, o, o que seria o, o, na isoterma 1? Um, né? Quer dizer, um, uma isoterma é 1 um sobre V, certo? Mas, então, agora a gente tem uma potência um pouco maior do T, quer dizer... Né? Por exemplo, TI, TF. Isso é uma diabata. uma trajetória percorrida por um processo adiabático no diagrama PV que significa não tem transferência de calor se eu tivesse percorrendo essa trajetória ou aqui ou aqui seria transferido se eu quisesse manter meu sistema a temperatura constante eu teria que estar transferindo calor para o sistema na mesma taxa com que está entrando ou saindo do trabalho. Agora, se eu quero que não tenha transferência de calor, então eu vou percorrer essa trajetória, que é dada por isso. Vamos seguir mais um pouco e ver a relação entre a mesma equação, só que vamos tentar colocar a pressão no lugar de temperatura. Certo? E, então a gente tem V T na F sobre 2 é constante. Mas pela lei dos gases ideais então eu poderia escrever que eu posso colocar então assim Eu passei NK multiplicando isso simplesmente virou outra constante. E agora, então, isso fica V, 2 mais F sobre 2, P, F sobre 2 é igual a C. Eu posso tirar a raiz ou elevar os dois lados ao expoente 2 sobre F, E aqui virou outra constante, e aqui eu me livro do expoente em p, ou eu reescalo a constante para que o expoente de p seja 1. E aqui, então, fica 2 mais f sobre f vezes p é constante, que a gente costuma escrever como sendo gama é chamado expoente adiabático a gente vai voltar a falar sobre o gama várias vezes né? E sobre essas equações de como tem que se comportar então o que essas equações estão dizendo como tem que se comportar a temperatura com relação ao volume para que o sistema não, não ganhe nem perca calor como tem que se comportar o volume com relação à pressão ao longo de uma transformação quase estática do sistema, para que ele não ganhe nem perca calor. Tá? Então aqui é diabático. Então a gente vai usar bastante essas relações para desenvolver vários argumentos que seguem.